Vai ficar de dentro do bombe? É não, aqui Tô preso, tô preso Acabou pra mim, eu tô morto, tô preso aqui Mano, não tem como! Meu Deus! Ah. Velho, tá, mano, não tem como, velho! O cara leva dois shield de Eagle, fica com, com dois de life, mano! Meu Deus, dois tiros de Eagle no peito massa, velho! Não é possível, velho! Ah, velho, na moral, velho. Eu tenho um com dois de life, velho. Como isso, mano? Lá o cara tem a medalhinha azul de 2017-2018 e o cara tem a medalha de silver de London. É estamos out of here. Na moral, que da hora eu deixo pra prameado no mato. Estou jogando aqui dentro do de bom, então, cuidado. Tá bem avançado aqui. Nada pra cá, vai vir tapete, eu acho. Ou já passou enche, aí enche. pra você? Gostei, tem xuxo. Ah, velho, não não tô matando, velho. Olha a nipple, olha o chute, até. Não, não acredita. Fica, fica esperando, velho. Vou esperar o tempo acabar. Tá, são... Dá um Deixa eu matar, não matei ninguém. velho <risos> Mata, mata, depois, boa. Não matei ninguém ainda. O cara ficar. Fica, ficar Ai, pra perder é. o dinheiro, né? Só pode, não vai ter dinheiro. Depois? Fiz. Ela veio parar aqui no tapete. Que? <risos> Como assim eu fiz a bola? Não, tá <risos> entrando Calma aí, tem aqui. Ah, velho, eu tô muito lixo. 8-8, velho. Tá é com a mesma briga que eu, então. eu não quero fazer tudo Vai, mais de <laughs> Não. Nice, nice. okay, Deploying Pode ter você tá tudo montado. Ai, tem aqui arma bot? É. Meu Deus, a arma vai desviar. Ele queimou? Queimou, queimou pouco. Hã? Ele queimou pouco. Queima mais. Foin mais um ou não? Tá voltando. Acho que você pode Vem eu com a arma de bote bot. Agora é minha, a K-47 aqui, ó. Arma de bot demais, essa K-47 aqui, ó. Tá vendo essa sua K-47? É a K-45, né? A famosa K-40. tem assim, mira, move it, move it. Nela, eu não acerto nenhum tiro, velho. Que eu te tá me ajuda, não! me ajuda, pega a capa, não, não. É ruim do caramba Eu tive que dropar a K-55, né? a K-47-55 Não, vou jogar de não joga de Alves não, eu não. Eu não de é chique, Ai! Ah, cara, eu desisto. Na moral, velho, esse jogo tá uma bosta, velho. Fica calmo. Meu Deus. Essa carroça é o que? Porque, tipo, me tiro num bar na coisa de madeira, velho. Tá menos 80, eu acho. Deixa eu descobrir aqui. Essa tem que ter. Não faz isso. Ele veio a cabeça e você não é dele aí. Ele tá ali mesmo, eu acho. É. Eu Feitinho. dei ALG ela... eu... eu não sei se ela dá um mais dano que me empate Porque eu dei HS de algo de barato e ela deu 73 No... Tão pouco assim. Eu tô dando muito Isso. mal, sei por quê. Mas, bom, é ah, não sei porquê Mas bomba não entrou a mim ferrando que eu apertei e F4 Você <risos> tá <risos> <risos> ah, de Faz <boa>, <risos> smoke, faz smoke, faz smoke, smoke. Aí ó, faz a banha, faz a banha Sim, Faz a HE, a faz He a HE, a He. <risos> <risos> <risos> é, Calmo, calmo, que tá calmo Liguei, biblioteca faz Eu aqui. Tem que ser, ser maluco aqui, ó Que agonia, você ia ter... <risos> que, que, que você muda, <risos> Ah, foi bom eu ter comprado as granadas que já ganhou um... pelo Aí, olha, ó, as aí, ó, granadas tá certo aqui, você acha que não? As granadas é... é vida, os dois, né? Os caras não conseguem me acertar três tiros no meu peito. Calma aí, calma aí. Ou nado. Já solado. Já deu aquela. Já deu tudo bom, provavelmente. Ou, ou um cemitério, alguma coisa assim. Não, na peixe. Tá miadaço, vai na Houte oh! Assaltante! Essa Mas essa foi a... minha H.E. Só que eu tô pirando, então não foi de Assaltou minha kill, assaltou minha me kill. Meu 98! Meu 98! Assaltou minha kill! Vou te processar! cara deu o kit mais rápido do universo Bora mais? Bora, Eita, é baura, meu. Então, pei. É o pei de nível. O pô de nível. Vou de nível. Eu posso pegar medalha de serviço.